Fala galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal, fazer um react aqui no canal deles Flarect. Hoje a gente vai fazer, né, sobre a reação do Neto, né, dos donos da bola. Ele sim deu com a rascaeta, hein. E olha o que que ele vai falar aí nesse donos da bola, hein. Olha, ele foi, botou pra cima, hein, o Neto. Então vamos reagir. Nesse vídeo hoje. Então, eu quero que você se inscreva no canal, deixe seu like e ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha para a galera, é muito importante, tá bom? Então vamos para o vídeo aí ah, também. Então vamos pro vídeo, bora. E aí, para voltar, deixa aí, Cascão, para voltar do Flamengo, é o seguinte. Se o Corinthians não jogar eu... com o time titular, que para mim deveria ser Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Duqueiroz, é, Rony e Renato Augusto. Na frente, Mosquito, o Hildo Alberto. Ele é centroavante, né? É, é foi contratado é, é, para é, isso. 30 milhões, centroavante, É, né? isso que é. E o William é do lado esquerdo. É para ir para dentro. É para ganhar o jogo de 1 a 0, se não conseguir a classificação não tem problema, porque tem Palmeiras e depois tem atlético Goianiense. Que por sinal, o jogo do atlético Goianiense é o mais importante do que com o Flamengo. Eu deixei para falar do Flamengo e do Corinthians só hoje, porque todo mundo já dá como certo. Mas e se o Corinthians fizer um gol no primeiro tempo? Fizer um gol no segundo tempo, Veloso? Se o Flamengo fizer dois. No dois, primeiro, primeiro? É quarta dois, dois. É quarta dois. E se é. o Deus ter no jogar? É que o Neto tá, falando... é tá falando só do jogo, só do Corinthians em campo. É. É o, tá jogo, em campo. É. o Flamengo não vai estar. Tá. É isso. É A gente vai lá e faz um gol. É. Mais um, é. Um, pô, faz Porque dois. é o seguinte, eu já vim falando isso há anos, desde o Cruzeiro. Ninguém, nesse futebol mundial, mundial, eu faço campeonato alemão, eu vejo campeonato espanhol. Campeonato italiano é titica. O campeonato francês, pô, pelo amor de Deus. Isso aí é. você é disputar a VAR, isso aí, meu. Isso é a segunda é. divisão do Campeonato Paulista. Campeonato francês. Ó, oh, o De Rascaeta é um dos melhores meia do mundo. Se deixar ele sozinho, é 5x1 um pro Flamengo. Com o time titular. Do Corinthians Ou vocês tomam atento Pra vocês jogarem do jeito que tem que jogar Ou vocês vão tomar cinco Passa vergonha E aí tem que enfrentar o Palmeiras E os caras estão tudo descansadinhos E os caras estão descansados O Dorival não pôde ninguém o, o Dorival não botou ninguém Esse Perlezerra. desgraçado Esse fica-pau Esse narizudo <risos> tá Desgranhento Os caras tudo com a perna pra cima, os tudo com a perna pra cima é. Né? Sentado aí Falaram bem tá, Oi, oi, tá, oi, isso aqui oh, Tira é aqui do ar mesmo, oh, é oh, tira, E aí vem Aí vai tudo com as pernas pra cima. Tudo descansando. Tudo descansando. Então é o seguinte: tem os gols aí do Flamengo, Cascão, fazendo um favor? Ou você tem o time do Corinthians e do Flamengo pra gente discutir aqui? Então vamos lá, coloca os gols aí, Cascão. Porque o Flamengo, meu irmão, hoje com o Dorival Júnior, briga pro Libertadores, pro brasileiro e pra Copa do Brasil. Briga tudo. Que, briga. Não, que não brigava, não é, noveloso, não? Veloso, é, não, tá brigando não tudo. brigava. Não brigava. E o jogador ousado, como é que eles é? estão, Veloso? Bota a perna pra cima. Tira aí do ar. Tira aí do ar. Tira aí as perninhas pra cima. <risos> aí já não jogo. sei. O <risos> empregão com o gol de Ney da Braga. Amigão, a entrada da canteira bateu no gol! Veloso, é, a gente vai falar do Palmeiras ainda, que foi um jogo importante, é líder na competição, e, de, e dificilmente vai deixar de ser líder até ganhar o título. Isso é o meu ponto de vista. O, o Corinthians, esse jogo de terça-feira de amanhã, o que, que você pensa? Vitor Pereira colocou o time reserva. Tem o William que vai jogar, tem o Renato que voltou. Ô Renato, o que você joga, irmão? Como você faz falta para o Corinthians, irmão, você não faz sabe falta, o quanto. Faz falta. Boa tarde, boa tarde a todos. Faz falta o Renato. Quando ele entra, ele dá aquela qualidade ao meio que tem faltado nos outros jogos. Né? O Corinthians não consegue criar. O Corinthians não consegue criar, não consegue chegar ao gol do adversário E por isso tem sofrido E quando ele mexe no time, bota um time alternativo A coisa fica pior ainda, né? O Corinthians não dá para abrir mão Já que ele fez isso contra o Havaí Mas e deixou... eu acho que não é só o Corinthians é Com o um time alternativo que é assim, viu, Veloso? O São Paulo também aqui São no Paulo no é pior que o Corinthians O São Paulo é terrível é, o também O o Palmeiras e o Flamengo pra mim é, é, o, Flamengo. Flamengo. o Atlético também bem. O Atlético dá pra mexer também É, mais ou menos também mexer. Mas também o Atlético fica esperto e perde pro Palmeiras se já, já, classifica é, mas o, o Corinthians tem essa dificuldade. Mas já que ele mexeu no time, o Palmeiras conseguiu abrir seis pontos, que era o que eu esperava. Porque o Corinthians jogar fora contra o Havaí, bota o time alternativo e não vai ganhar. Empatou, o Palmeiras abriu Se joga seis. O joga do time titular e ganha. Ganha o, jogo. ganha o jogo. Ganha o jogo. Agora, faltam três jogos decisivos. Porque ele pega o Flamengo, que já, já, tá, já foi, né? Mas é um jogo importante para preparar para o final de não semana. Entendi, é que o cascão foi. Eu faleci. disse que o Flamengo já foi. Ah, não tem mais jeito. Já Você foi. Já foi. É? É, a classificação já foi. Mas ele pode botar o time titular contra o Flamengo? Mas não tem nenhuma chance. Uma de 99,1%. 1%, ah, 1 tem. Tem. 1 tem. Que vai que fala um gol no primeiro tempo. É, vai Faz que... no segundo, vai para os pentes. O, o Sônia deu um exemplo. O que acontece? Um terremoto. É, um terremoto. Do é, lado um do terremoto. Lado Dá um terremoto do só, do só, do só do lado do Flamengo, cai todo mundo. É, essa é a possibilidade. 1%. Sabia... Vocês estão tirando sarro? Não, não. Eu acho. Neto, eu acho diferente. Eu acho que se esse jogo fosse apenas 30 minutos cada lado. Não fosse mais 45. Tem que, é, podia tem... ser 1x0 só o Flamengo. Aí sim. 2x0. Aí eu acho que tem que arrumar um ato rigoroso para que ele não dê nenhum minuto de acréscimo, nem no primeiro tempo. Para terminar. Para acabar logo. Ali. Aos 45. Tu pode perder a ponte aérea cuidado, também. Hein. Cuidado, hein? Pode perder a ponte aérea. Acabou aos 45. Nunca diga não para o Corinthians, hein? Fique esperto, hein? Porque já, já eu vi, nós viramos o jogo contra, com o Andrade Zico, hein? Fica esperto, hein? Tem. Faz tempo, hein? Ué, mas jogar. Andrade ah, Andrade, Adilho e Zico. Ah, você 80, quer comparar 80, os três 80. com os três do Flamengo? Anos 80, Mas não, é, dá, não dá nem dá. pra comparar, né? Tira a Você dá. acha que não os três dá. que joga hoje não. é melhor que o Andrade Zico, Zico não, não, e Dí, não Adilho? Não, não, é, não, Adilho? não, não, é, não. o Corinthians também é muito pior. Ah. O Corinthians é que tá pior. Obrigado, né? Veloso. Então, deixa eu te falar. Agora ele tem um jogo importante contra o Flamengo, Souza. Não, não, não. Não foi com o Sócrates, não. Foi comigo. Eu fiz dois gols. O clássico da semana. E fiz o quarto gol, em 89. Só que no finalzinho. Aí, caixa do Flamengo. No finalzinho, tomamos gol, mas fizemos quatro gols. Eduardo. Tu, né? Foi no Pacaembu, né? é. Pacaembu. Aí eu fiz dois. Olímpico no Maraca, ainda. Hein? Olímpico ainda. É que mudou é, Mas pra Maraca. vocês não vale, né? É mas vocês aí não Mara, vale. É que mudou Mara. o campo. Então, ó, vamos lá. Ó, só para encerrar, encerrar, então, é que, é que Mara Mariana, um Maracan, né? o Maracanã quer falar. O Corinthians é o seguinte. Tem o jogo do Flamengo, que já está eliminado, mas tem <risos> que, mas que botar... Mas o... é você pode falar que está eliminado o seu cabelo de... O cabelo está bonito. O seu, seu tá rolinho tá adianta. Mas está eliminado. Porque é está eliminado. Não tem um jogo ainda, meu irmão. Tem que cumprir tabela, mas tem que ir lá. Tem que ir ah, lá. O, atleta, o Palmeiras vai ganhar do Atlético para você, então. Não, é jogo duro. Jogo duro, ah. opa, opa. Então é o seguinte, tem o jogo do Flamengo para cumprir tabela, hum. tem o clássico Palmeiras e Atlético Goianiense Pode botar perder um ano ou pode ganhar um ano Bota o time titular nos três Bota o time titular nos três, Vitor Pereira Souza, o que você pensa no jogo Flamengo O Gabigol, e outra, gotite. Tite Eu acho que eu sou um dos únicos que falou do Dudu Durante a Copa de 2018 Só Eu acho que só foi eu Não, foi você só Ninguém Quatro vai. anos esse cara arrebentou E você não levou ele pra Copa você levou um monte de pé de rato. E agora você não vai levar o Gabigol, que é um monstro. Ele pode até não ser o titular para você, mas ele pode fazer o um gol nas quartas. Olha. Ele pode decidir no pênalti na final da Copa do Mundo. Ele pode, ele, ele pode bater o quinto pênalti para você, mas você não vai levá-lo. Você não vai levar ele por quê? Tem algum problema de relacionamento? Tem algum problema de pai, de mãe, de namorado, de ex-namorada? Tem alguma coisa? Porque, porque o Gabigol... É um absurdo você não levar ele pra Copa do Mundo. Nossa senhora é Parecida vai sair do meu braço e vai abraçar você, Tite, com o manto azul dela depois que você perder a Copa. E aí, Souto, é o que você. Boa tarde, craque. Tira salvo, Souza! Não, não tô tirando salvo, não. Não, tira salvo. Não, tô não, tô não. Eu acho que o Corinthians vive um dilema. Em 10 dias agora vai viver um dilema, né? Então, é, o Vitor Pereira, na minha concepção, escalou mal o. O time encontrou a Bahia O, o falou sábado. que tinha que botar os... Mas não dá pra, não aguenta Ah, não, aguenta. É. É. Mas como, ah, 0, como é que você vai contratar um os joga, é. jogadores que não aguentam jogar quatro Verdade, jogos? Tem razão. Não, não existe é, isso. Rapaz, não é? então Se você não tem um elenco suficiente, você tem que jogar com o que tem. O Jesus veio aqui, né? E ele é Jesus, ele consegue fazer isso. Ele é. colocava todo mundo pra jogar. Do... Mas perdeu a liga no Fenerbahçe. É, lá, perdeu. Não, não tá mas ganhando no, mais nada no agora. No Flamengo aqui, ele colocava todo mundo pra jogar todos os jogos. Não, o Doolival Júnior não colocou e tá... É, né? mas... Mas ah, ele não, tem elenco, né? É. Ele tem elenco, ele pode poupar o jogadores. Se Lázaro é bom de entendeu? bola, hein? Bom. Vocês querem contratar o Oscar. O Lázaro é dez vezes, mas muito melhor que o, que, o, que o Oscar. E vocês vão pagar uma grana pra esse Oscar e vocês vão arrebentar com o Lázaro. E aí vocês vão ter que pagar, vocês vão ter que vender o Lázaro pra pagar só o dinheiro pro Oscar. Maravilha, você acredita no Corinthians numa goleada do Flamengo? É isso que vocês estão tirando sarro? Não, não, Deve ser isso. Não, é que seria como você acreditasse em, em Duende. O que, que é doende? Aqueles pequenininhos. E uma apresentador, que eu acreditava? É, e Mula sem cabeça, loira do banheiro, tudo isso eu acho que é legal, essa motivação que você está dando. Não, eu não estou Fico... dando motivação para ninguém, não, eu só estou dando opinião. Você mesmo já hoje, você já mudou um pouco o seu conceito, falou, ó, podemos tomar até de cinco, podemos tomar até de cinco. Se não marcar o rascaeta, se não marcar então, o Gabigol, se não jogar com o time titular. o é, duro é você marcar esses caras, entendeu? para que ele jogue sul e tal. Agora, Mas não dá Corinthians... para marcar? Por que, que não dá para marcar? Porque os caras do Corinthians, é, eu diria, nota 7. Não tem ninguém nota 10 no Corinthians. O Willian veio, agora o Willian é diferente. Ele está aí no Corinthians 44 jogos já, né, que ele já jogou, e ele está com a marca incrível. Ele marcou um gol. Então, é um negócio histórico. Agora, o Corinthians também não é bobo, né? é nada. Você só fala do Willian, que você Pera, tem alguma coisa com o não, não, não, mas Albert, só... você não fala não, do Willian Alberto, baix... você não fala do Renato. Não, você só fala do William. você tem alguma coisa contra não, não, o Willian? Você fala aí, meu. Não, não, não tem. eu, para só... mim, não, quantas é vezes ler. que ele jogou, pelo menos ele teve vontade de jogar. E se jogar amanhã, faz gol. Eu sei, só que a história dele é 44, marcou um gol. Quando era... É do Luan, Luz, você não fala... Mas do Luan, você nunca fala... Não, mas do Luan, você não fala nada também, né? Você só tem alguma coisa contra... O do Corinthians? Santana, é. o Luan Santana. Não, mas o Luan, Sim. esse não veio. Ele tá para Mas toda hora mas você fala do Willian, velho. É que nem o... Agora, agora tem uma coisa. O Corinthians tem amanhã um matador. O quê? E o Roberto? Cinco jogos, <risos> nem né, Um gol. Esse veio para resolver. Aí pode... Talvez esse estoque... Ele pegou e deixou tudo contra meu o Flamengo. Flamengo. No container, ele, ele deixou no contêiner. Ele <risos> marca uns dois, é três... Viagem, cada vez uns vem dois três, quatro... Sim. O Renato Augusto é bom, brilhante. Bom não, ele é crático. Sei, mas só que ele ficou três jogos sem jogar. Mas ele machucou. É que nem o te... a pizzaria. E o... o pizzaiolo meu de 30 dias... Ele falta 27. Como é, que eu vou, como é que eu vou vender pizza? Você contrata né? outro. É, aí eu já, mas eu pago um absurdo para esse pizza aí. Manda embora. Tomar o Corinthians não pode mandar embora. O Corinthians acredita no Renato Augusto, acredita. Eu, Você tá não? Livre. Não, eu também Mas ele sozinho, eu, o que, que ele vai mas fazer? Mas eu quero falar, ontem ele entrou muito bem. Muito no, bem ele Nossa, é mas um... tá bom, também é o seguinte, hein? Uma coisa tem que ser falada: ele entrou muito bem contra o Havaí. Aí é uma... Entendeu? O Havaí, ah, ele entrou com uma pessoa. Eu quero ver. O não vale nada. Não é, não é vale. não, não ninguém, não, não, não, isso. Não é isso. Não é de assim, Não presta ninguém. O Corinthians é da segunda posição. Disso, não serve não, ninguém. Não. Não, vamos lá. Não, Quem disse que... Nossa, você falou demais. Tá aí, galera. Esse foi o vídeo do canal, né? Falando sobre o Rascarreta, né, cara? Que o comentarista mais engraçado é o Neto, né? Se deixar sozinho, ele pode meter 5 a 1. É, né? Porque o cara já é um especialista, né? Ele tem aquelas assistências dele, né? Mas é muito bom, né? O Rasqueta jogando assim, né? Você vê até os comentários estão assustados por ele, né? Estão até assustados, né? Mas é isso, né? O, o, o futebol é assim mesmo. Futebol é, é uma arte... Né? Que vai ser assim mesmo, né? Então é isso. Olha. Eu tô ansioso para esse jogo, né? De Flamengo e Corinthians, né? Flamengo e Corinthians aí. Eu quero que o Flamengo se classifique para a semifinal, né? Sendo mais um semifinalista aí de Copa Libertadores. Flamengo tem quatro semifinalistas. Quatro semifinais, né? De 81, pessoal especificou. 2019 que se classificou para final e em 2020 2021 né e 2000 e agora que se que se se classificava chegar na sua quarta semifinal né então Flamengo agora tem um Corinthians pela frente e vamos ver na próxima quarta-feira né como como vai ser o reação do Neto Reação do Neto aí nesse jogo, porque o Neto vai ficar pistola com o Corinthians, o time dele já não tá bem, né? O time dele patou com o Havaí lá naquela ressacada, patou com um time pequeno, né? Mas é isso, tá bom? Eu quero chuva de likes, deixa o teu like, tá bom? Quero like, tá bom? Ajuda o nosso canal, tá bom? Se inscreve no canal, quero também, inscrito também, ativa a notificação pra você não perder nada também compartilha para galera muito importante compartilha para galera muito importante mesmo então ajude nosso canal tá bom valeu fui